E convidamos para retornar aqui à mesa se juntar ao Vitor nesse debate o Rodrigo Limpe, que fez a primeira apresentação da manhã de hoje. E também, para mediar atividade, o professor André Marcato. Pessoal, então, antes de começar o debate, eu queria novamente de agradecer a presença tanto do Limpe quanto do, do Vitor, dos palestrantes da tarde. Para o FJF, é muito importante esse momento. Se a gente tivesse um evento como esse sendo realizado por uma empresa... É, privada, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, num grande centro, esse evento certamente custaria pelo menos aí mil reais para cada participante, dada a qualidade das palestras e também a posição que os senhores ocupam. E a gente está realizando aqui um evento totalmente gratuito, principalmente para os nossos alunos, isso é possível aí pela, pela é disponibilidade de vocês de estarem aqui. Realmente, muito obrigado mesmo, em nome da faculdade, eu agradeço a presença de vocês, tá? É, acabou que a gente estendeu um pouquinho em relação ao nosso cronograma, então a gente vai tentar fazer esse debate aqui em menos tempo, um pouquinho, 15, é, 20 minutos. Beleza? É, a primeira pergunta, já fui recebendo algumas, algumas perguntas, é, ela está direcionada ao Rodrigo Limpe, diretor da ANEL. É, as metas de perdas técnicas a serem alcançadas pelas distribuidoras são estabelecidas a partir do realizado durante o ciclo tarifário. Com o aumento do nível de penetração de GD, né, solar, PCHs, etc., como você mostrou na sua brilhante apresentação, as perdas técnicas serão fortemente impactadas pela estocasticidade da geração distribuída. Não seria considerado... Não seria adequado considerar essa estocacidade na definição da meta de perda técnica ser atingida pela distribuidora? A pergunta de Maria Lúcia da Energisa, Minas Gerais. Passo para... Bom, de fato é uma importante pergunta e tem está muito relacionado com o que estamos discutindo agora. É um desafio, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, que é quantificar os benefícios da, da geração distribuída. E é até um ponto que o, que o Barral colocou na, na, na apresentação dele, a questão da redução de perdas na geração distribuída, ela varia muito dependendo de onde está a geração distribuída. Na grande maioria dos casos, a geração distribuída ela proporciona uma redução significativa de perdas. Em alguns outros lugares, nem tanto. Às vezes, até tem uma alguma contribuição negativa a depender do, do ponto. Mas acredito que, na média, sem dúvida, ela tem uma redução significativa. Acho que faz todo sentido, sim, entrar na, na análise dentro dos processos de revisão tarifária, das perdas técnicas, alguma diferenciação tendo em vista a penetração da geração distribuída. E não só na questão de definição das perdas técnicas das distribuidoras. Até no, no ponto da remuneração de quanto o micro ou mini gerador vai ter, essa remunera vai ter que pagar essa remuneração pelo uso da rede, ele ter quantificado esses benefícios das perdas. Mas lembrando que é um desafio grande de quantificar qual que é o benefício da redução de perdas, tendo em vista que hoje não temos um sinal locacional adequado, na pelo menos na, na baixa tensão. Aí temos que talvez tentar... Acabamos utilizando valores médios, temos que encontrar uma uma métrica que tente capturar, de alguma forma, esses benefícios da geração distribuída. É, obrigado, é, Rodrigo. É, agora, uma pergunta do mediador para os dois é, palestrantes. É, a ANEL ela tem um programa, que é o programa de PID da ANEL, que ela é muito importante, já tem mais de uma década, é muito importante para a universidade brasileira. Né? Então, essa ideia... né? da gente ter a alocação desses desse recursos né, investido em pesquisa, que reverte para os professores, para os alunos, para os laboratórios da universidade, é muito importante. Só que a gente percebe que existe uma pulverização muito grande desse, desse recurso, e a definição de políticas assim, para a aplicação do recurso é uma coisa que pode beneficiar a todos. Né? Então, a gente já viu algumas iniciativas nos últimos anos, por exemplo, da, do NS... Do, da própria empresa de pesquisa energética, em conjunto com a ANEEL, ter ações articuladas né, que, que provoquem as universidades, os centros de pesquisas, a caminharem em direção assim, é, a temas importantes, a temas estratégicos para o país. Então, tanto do ponto de vista do NS, né, é, eu gostaria também que a EPE estivesse aqui, infelizmente o, o Tiago teve que, que ir embora. É, como que vocês veem isso? Né, de, de, de, desses principais agentes né, atuarem de forma mais articulada nesse programa tão importante para a Universidade Brasileira. Eu até, recentemente, nas últimas duas semanas, a gente estava discutindo exatamente esse ponto lá na NEL. Eu, particularmente, não sou satisfeito com os produtos dos trabalhos de IP&D, justamente por causa desse ponto. Hoje existe uma grande pulverização, em que, na minha visão, as distribuidoras tratam os recursos de IP&D mais como uma obrigação do que como uma propósito proposta de contribuir para o setor, hoje elas têm a obrigação de investir, mas muitas vezes, às vezes dependendo do porte da empresa, o recurso não é significativo para construir algo estruturante, e acaba que hoje existe até um valor represado muito grande a ser executado de IP&D, que a distribuidora tem um período para executar e acaba não executando. Como temos tentado contribuir, é, aperfeiçoar esse processo? Nós temos os nossos chamados projetos estruturantes, em que fazemos chamadas públicas em que as distribuidoras já têm uma espécie de uma prévia aprovação que dá um conforto para para que elas executem os projetos em temas que a ANEL entende como prioritários para o desenvolvimento do, do setor elétrico. Fizemos um, já tivemos diversos deles de geração distribuída, inclusive, fizemos um recentemente de mobilidade elétrica. É um tema que temos muito a avançar e é o e foi a chamada com a maior quantidade de de investimentos cadastrados, vão ser mais de 500 milhões de reais de investimento. Acho que iniciativas desse tipo contribuem, essas chamadas estruturantes. Mas acho que ainda é pouco. Eu acho que os, os projetos de IP&D, que é um volume significativo, é 500 milhões de reais por ano, acho que eles podem trazer mais benefícios para o setor e para o país do que eles trazem. E parte muito dessa questão de definir políticas, onde vamos investir. Hoje... Anel nós fazemos de forma pontual alguns projetos estruturantes, mas de fato eu acho que carece um direcionamento talvez mais estrutural de onde irão esses recursos, porque 500 milhões de reais por ano é um recurso bem significativo. Eu acho que ele poderia trazer mais para o setor elétrico do que ele traz hoje. Obrigado, Limpe. Primeiro fico feliz digo, com essa fala, né? É... Tá fico feliz aí com a, com a fala com essa preocupação aí da, da agência, né, e, e continuar incentivando esse tipo de iniciativa, mas principalmente, né, aprovando projetos que eles tenham realmente significado, né, para o setor elétrico e não é, de forma pontual para um ou outro agente. Bom, da parte ali do do, do NS, é, eu na minha descrição ali, né? Eu estou colocado aí como engenheiro né, de sistema de potência da, da, da parte de estudos energéticos. Na verdade, eu estou migrando, né? Esse é meu último mês na, na gerência, que eu estou, eu estou assumindo a, a, a coordenação da gerência de, de modelos e metodologias. Então, eu vou ficar muito próximo aí dessa dessa questão do, do PD e existe um alinhamento muito grande, né? Entre o que eu é, vejo o que eu penso com relação a isso e a, a própria diretoria do INS, eu acho que é, nós temos que cada vez mais buscar aí, uma proximidade é, com as instituições né, de pesquisa, com as universidades principalmente, eu acho que eventos como esse que está acontecendo aqui agora são, é, como já disse, né, fico muito feliz de ver e, e eu acho que eles têm que acontecer é, é, com mais frequência né, em todas a, as instituições e principalmente é, esses projetos né, de, de, de P&D, eles têm uma importância muito grande lá para a operação, que repara, para o operador, né, hoje nós temos o Cepel como sendo praticamente é, o único fornecedor de, de, de, é, de metodologias e modelos, né, é claro que nós reconhecemos a importância do Cepel no setor elétrico e, torcemos né, para que ele continue tendo essa importância, mas eu acho que não pode ser um único. Né? É, a gente vê é, na área energética mesmo, né, iniciativas muito importantes e que tiveram resultados muito relevantes. Né? É, recentemente, a própria reestruturação dos modelos energéticos, do ponto de vista de aversão a risco, uma participação muito significativa aqui da Universidade de Juiz de Fora, também a Universidade de Santa Catarina, né? É, então, é, é, é, essas instituições elas têm muito, muito a contribuir aí com o desenvolvimento do, do setor. Então, da, da nossa parte, André, é, a gente é, vai buscar cada vez mais né, a proximidade com, com essa, todas as instituições, tentando, né, assim como nós tivemos lá um evento né, na, na, de, de, de prospecção tecnológica, na qual foram chamados aí os maiores... É, é, nomes, né, em termos mundiais inclusive, né, mas principalmente no Brasil, é, em diversos assuntos, né, ela aí a, ao setor de energia elétrica. Tá? Então, nós é, buscamos aí, vamos é, é, sempre estar tá movendo aí esforços a, a nos aproximar cada vez mais aí da, das universidades e instituições de pesquisa. Muito obrigado, é. Vitor. É. A pergunta agora parece ser direcionada também para o Vitor, é do Alexandre Freitas. As fontes renováveis intermitentes, eólica e fotovoltaica, são consideradas desafios na estabilidade do sistema interligado. Como é o caminho sem volta que o INS fará em termos de mudanças operativas para superar esses desafios? A pergunta, Alexandre. Bom, Alexandre, é, é como eu falei, cara, é, nós temos aí, é, a gente está em constante monitoramento e sempre alertando né, aí a, a, a EPE, sempre trabalhando em parceria com eles, né, é, no sentido de é, investir em, em fontes né, que agreguem segurança a, ao setor. tá? Nós temos hoje uma preocupação muito grande né, com essa, essa mala de transmissão assíncrona né, que está se configurando. É claro que é, hoje, né, só para a gente ter uma ideia, nós temos aí é, quatro né, grandes é, troncos de, de perdão, três grandes troncos né, de corrente contínua, né, é, um vindo ali de, de Itaipu, dois de Belo Monte e dois ali do, do Madeira. É, que eles tinham como suporte toda uma, uma expansão também, né, em termos de rede AC, traz, interconectando, fortalecendo muito a interconexão, principalmente do Sudeste com o Nordeste. Infelizmente, por questões é, alheias à nossa vontade, né, essa expansão AC ela não aconteceu, né, por a principal empresa né, que estava é, é, trabalhando nessa expansão é, faliu é, a Bengoa, né? então nós, nós vivemos hoje, por exemplo, um desafio que é ter que restringir né, a, a, o recebimento da região sudeste nos momentos em que nós temos uma grande oferta nas regiões norte, no Madeira e no sul. Né? Isso nos traz né, um problema ali de, de, de, de, de, é, de estabilidade, né? quando nós temos aí falhas de, de comutação, que com um sistema robusto não, não, não seria problema, mas com o sistema que nós estamos vivendo hoje, ele é um problema sim. Tá? Então, isso aqui só para dar um exemplo né, do tipo de, de, de, de preocupação que nós temos, e esses alertas, né, eles vêm sendo colocados da parte elétrica, é, lá na, nos relatórios do Parpel, e da parte energética, né, aí com relação àquilo que eu falei, né, da própria é, mudança da, da matriz, é, da, da, da, da constituição das termelétricas. Ainda que talvez não, não, não, a gente tenha aí falando é algo seja muito top mas ainda assim construir novos reservatórios né, no, no país, a gente continua falando isso, porque não expandir a nuclear. Então, são alertas aí que eles vêm sendo todo ano colocados no, no pen. Muito obrigado, Vitor. Vai ser a última pergunta, tem mais, tem mais algumas aqui, mas acho melhor ser a última pergunta para a gente poder conseguir voltar até 1 e meia. Eu vou classificar as perguntas aqui de acordo com, com os direcionamentos que foram dados, aí vou encaminhar por e-mail para os palestrantes, aí depois vocês puderem, de repente, é, responder ou então é, pedir para alguém responder para eles. Tá? Então, a última pergunta, acho que é, o nome aqui é Guilherme Couri. Limpe, quanto mais unidades geradoras, maior será a oferta de energia. Considerando a lei da oferta-demanda, a expectativa é que os custos para gerar energia diminuam. O que seria bom para todos? Reduz custos, reduz encargos e reduz a tarifa. A NEL estudou esse impacto? Beleza, obrigado, Guilherme, a, a pergunta. Só reforçar, não coloquei o e-mail aqui na apresentação, mas é rodrigo Limpe tudo direto, anelgov qualquer pergunta depois a gente está tá à disposição. Só antes de responder, é, reforçar o que o Vitor colocou, que apesar de ser uma missão difícil, a NEL sempre... Reitera a importância de termos novas usinas hidrelétricas com reservatórios. Sem dúvida, acho que o potencial hidrelétrico é uma característica muito forte no Brasil e é um ponto muito positivo. E que a gente, mesmo com grandes desafios, a gente não deveria abrir mão, deveríamos continuar expandindo. Sobre então, a pergunta do Guilherme, de fato, os custos da. Acho que deve estar falando mais da geração distribuída, né, painéis solares. Acho que essa é o foco. Os custos dos painéis vêm caindo consideravelmente, e muito dessa queda é exatamente fruto da maior utilização dos painéis. Acredito que vão continuar caindo. Até hoje, um, um tempo de retorno de um empreendimento desse fotovoltaico, são então de 4, 5 anos. Lá quando começamos com a 482 em 2012, era da ordem de 10, 11 anos. Isso é fruto, teve a elevação da tarifa, mas fruto principalmente da queda dos painéis. A questão da proposta, em todas as nossas estimativas futuras, nós consideramos, sim, uma estimativa de queda nos painéis de energia. A ideia da proposta, da preocupação, é justamente quando, quando não há a remuneração de todas as componentes tarifárias, acaba havendo uma transferência de custo para os demais consumidores. Um ponto positivo que temos que considerar, estamos considerando, é que à medida que você entra com uma geração distribuída, você abre mão de uma geração centralizada. Tem todos os custos envolvidos, de expansão de transmissão, expansão das redes de distribuição. Isso aí é um de fato é um ganho quando você coloca a geração próximo da carga, você evita uma geração centralizada. Qual é o valor dessa geração centralizada que nós vamos considerar para quantificar o benefício? A nossa proposta atual, nós consideramos o CME, o custo marginal da expansão, que é, foi inclusive uma sugestão da EPE na primeira etapa da, da consulta pública. Mas existem diversas outras propostas, considerarmos o custo médio do ambiente de contratação regulado, que é o CR médio, e outros valores. Nessa proposta, estamos considerando o CME. É, naturalmente, está sus é, suscetível a alterações para identificar quanto que, qual é o benefício real de você entrar com uma geração local e diminuir uma geração centralizada. Esse é o grande, um dos desafios da quantificação dos benefícios da geração distribuída.